Analisei os anúncios. Pô, aí, esse aqui é show, a foto bonita, tal, tá, papapá-papá. Existem três tipos de ads e objetivos em ads que você pode fazer. Primeiro objetivo do Ads. Eu vou fazer em anúncios que já vendem. Comentei da curva A, mas aqui eu tô falando de anúncios que já vendem no geral. tá? A gente tava, tava mostrando agora para os alunos da Alta Performance lá, a gente tava, você tem curva A e mais o que você já vende, então. Cara, eu posso fazer em anúncio que já vende? Ale, mas ele já vende. Quando você põe ads em um anúncio que já vende, digamos que você aparecesse em X resultados de busca, tá bom? Eu apareço quando a pessoa busca isso, quando a pessoa busca aquilo, quando a pessoa busca aquilo, blá, blá, blá, organicamente. Quando você bota o ads, você amplia a quantidade de resultados de busca que você vai aparecer. Então você vai estar tá testando o potencial real daquele anúncio que você já vende bem. Então fazer ads em anúncios que já vendem bem é extremamente importante, tá? E aqui você está testando o limite, cara, eu vendo 10 pau desse anúncio, legal, cara, legal que você vende 10 mil reais desse anúncio, muito bom. Será que você não poderia estar tá vendendo 30? Será que você não poderia estar tá vendendo 50? Um dos resultados mais incríveis que a gente teve em ads nos últimos tempos foi tirar uma conta de faturamento de 35, 33 mil reais ser mais... É, mais correto por dia para 65 mil reais de faturamento por dia. Fazendo o quê? Ads. Não tem milagre, não teve assessor de conta, nada disso, não foi milagre. Foi Ads. Então, o primeiro cenário que eu posso ter é fazer anúncios, tá? Fazer Ads em anúncios que já vendem. Beleza? Outro cenário. Teste. Então eu vou testar anúncios. Esse é o meu objetivo, testar anúncios. Posso testar? Pode testar anúncio, cara. Com certeza. Você pode testar se o anúncio vai vender bem, você pode impulsionar o anúncio. A única coisa que você vai ter que ser é rígido, firme. Punho firme para desativar esse anúncio se ele começar a consumir demais. Até nesses aqui, tá? Se o anúncio começar a beber demais ali, ó, ele tem que vazar. Tá? Eu vou falar dessa análise já já, tá? Aqui. Então, testar. Eu posso testar? Pode testar, cara. Crie um parâmetro para ser validado o seu teste. Tá? Posso testar. Então, se eu quero testar, é o meu objetivo. Quero testar, é uma linha nova, quero testar. É um fornecedor novo, quero testar. É um produto que eu quero, estou fazendo pouquinha venda, mas eu quero testar. Mandei ele para o full agora, quero testar ele no ads, pode testar. E também, muito importante fazer ads em anúncios que começam a performar. Então você tem um anúncio ali, ele vendia pouquinho, aí ele tá, começa a dar uma, botar as asinhas de fora aqui. Cara, o ads aqui vai ser mais um impulsionador. Então, às vezes você faz efeitos como esse. A gente já fez efeitos, por exemplo, de conseguir quebrar a curva de vendas. Então, se você olha historicamente, a conta tem um comportamento, o público tem um comportamento. Essa conta em específico do dia 8 ao dia 13, normalmente o gráfico poder, podia estar tá fazendo assim, ele caía para depois subir de novo. E aqui tinha um intervalo entre o dia 8 e o dia 13, tá? A gente acelerou publicidade nesse período e foi até esse mês. A gente conseguiu reverter. Então, se você olhar a curva desse mês, ela é uma curva até mais acentuada, mas aí aqui ela faz assim, ó, puf, e continua subindo. Então, ela deixou de ter essa barriga aqui, ó. Tá? A gente enfiou money aqui para testar e deu certo. É um teste, tá? Beleza? Então o Eds, cara, ele tem hoje o poder de virar nosso jogo. A gente estava debatendo com um, um, um grupo do Mastermind agora nosso lá, cara, conta de 50 pau de 150 mil de faturamento feito com Eds. Tá bom? Então, esse é o ponto principal em quais anúncios você deve fazer anúncio É, é. é isso, né? Não deixa de ser um anúncio de publicidade.